Pera aí, vamos checar esse vídeo para um dia que vai ser bom de ser fã de Tekken, tá bom Será que hoje é o um dia? Ah. Tekken Project oh. Presents yeah. Ou será que é o do Unreal? Get ready for the next, for battle. next battle Tekken World Tour is back. Tá, beleza, tornei. Tá, pegou até... Ah, segura o hype. Tekken Sedge, ó. Balanceamentos, tá. O balanceamento no, no Tekken Sedge. Beleza. Só falta eles fechar aqui no né, Street. Aí mostra um teaserzinho do 8... Imagina, mano. Tekken World Tour 2022 Global Finals. Caraca, estou investindo, hein? Então. Tá, porra. Ah, essa musiquinha. Adeus, monetização. <risos> <risos> então, se bem que essa musiquinha, eu acho que não dá ruim, não. Ah, é. É música in-game. É. É música de cenário. Na verdade, a... Da luta do Kazuya contra o Rehat, né? Reupdate update 17 -update. de agosto, tá. eita porra, tá. Que mais? E aí? Eita. Cena clássica essa aí, hein? Mano... É quem um o, o, o, o KZ jogando o, o Rei Hachi. Olha esse gráfico, irmão. Ah não, mano. É, oh, mentira. Mentira que vocês pararam. Olha <risos> o oh, rarado ali, velho. Mano. Eles fizeram o teaser, Caio. que oh. <risos> <Tô fazendo> safado? Como você nos <risos> Caralho! Mano, isso, isso foi um teaser do próximo jogo. Mano, mas e aí? Que que, é, é tag? É em 8? Meu filho, não importa, só sei que é um jogo novo, parece que não real. Lá, ó. Pode ser que seja... Obviamente, deve ser a mais nova. Não sei se é a 4 ou a 5, né, mas... Ali, ali eles tinham mostrado o Unreal 4, né? Mas... Mano! Pô, sério? Acabou mesmo? Vocês vão deixar só... Só... só... Ei. Ah, não, gente, pô. <risos> que maldade, Mano. véi. que é um Remake? Será? Será? Não, acho que não. Não, cara, não, não. Não, não faz sentido se fazer remake não. de jogo antigo, assim, de luta, não? Pô. Não. É mais fácil eles avançar logo, entendeu? Para um novo jogo da franquia. Mano. Cara, vocês viram aquele gráfico, irmão? Mano, assim, faz sentido os caras pensarem no, no remake do Tekken 1. Porque eles mostraram o Tekken 1 ali, mas... bom parece que não acabou ainda mano. não Eles estão mostrando coisas ainda será que já vai finalizar de uma vez e tal não sei vamos ver mano fechou de vez oh, mesmo the the fechou. Blast from the past. Oh, é fechou não. mesmo eu acho beleza mano twitter <risos> twitter <risos> da banda espera <risos> aí deixa eu dar uma olhada aqui pessoal ó se vocês acharem alguma coisa Mano, o gráfico tá bonito pra caralho Eu já achei a imagem aqui dele ó. Mano O, o, o, o, o Jeff Tweetou o bagulho, Caião Pera aí, deixa eu ver aqui Me mandem o link qualquer coisa Olha lá, olha o do The Game Awards, Caião ah, é esse que eu tô pegando aqui mesmo Vou mostrar pra galera, aqui, ó Mano, Geoff <risos> Vamos ter Tekken no Game Awards <risos> Caraca, irmão É, galera, ó Geoff Keighley No The Game Awards provavelmente foi ele, né Falou aqui, ó Get ready Tekken com essa imagem aqui, ó Que eles acabaram de mostrar pra gente Com esse gráfico insano Aqui Então, assim, é jogo novo É jogo novo, sim Agora, a gente não sabe exatamente se é Tekken 8, se é igual a Lance falou, Tekken Tag, ou o que que é? Mas é, sim, o novo Tekken, mano. Não tem como. Porque o Geoff Killer postar isso daqui no The Game Awards, no, no perfil do The Game Awards, né? O que que ele tá querendo dizer? Dezembro vocês vão ter uma surpresa da Bandai. É. Sacou? Caraca, irmão. Que surpresa, hein? Mano, o que que tá vindo, velho? Nossa, velho, assim E olha só pelo o, o estilo do gráfico Eu vi até gente comentando aqui no, no Twitter do Street, Falando sobre Street Fighter uh -huh. 6 e tal Que <risos> o Ryu, ele não... é que é? Ele não deu aquela juntada no pé igual o Ryu é. <risos> Mas que parece sim ser um jogo novo, entendeu? Mas é, cara, porque assim Eles fizeram aquela referência Do... Do Tekken 1 ali mas, a gente, reparar aqui, ó, no fundo dessa imagem não é a mesma coisa. Eles só quiseram pegar aquela expressão do, do Kazuya e trazer aqui uh -huh. pra gente nessa imagem totalmente refeita, não real. Entendeu? Exatamente. Eles só quiseram pegar a expressão, saca? Eu não acho que seja um remake, não. Eu acho que seja realmente um jogo novo pra nós aí, cara. Um Tekken 8, um Tekken Tag. Provavelmente um Tekken 8, porque o Tekken 7 já tem anos que tá remando. E já acabou os passos de temporada, personagens novos e tal E como a gente viu ali, ele vai ter balanceamentos ainda e tal Vai ter o, o, o Tekken 7 World Tour no ano que vem ainda Porque assim, eles devem anunciar no The Game Awards Mostrar de fato um trailer de anúncio do jogo E aí ele deve lançar no ano que vem ainda assim é uma previsão de data Ele deve fazer que nem Street Fighter fez Anuncia e aí marca um período do ano que vem Pra eles mostrarem mais pra gente game, com gameplay o caramba 4 aí e aí vai seguindo assim. Pode ser que esse negócio lance só pra metade do ano que vem ainda. Sacou? Mas foda pra caralho, mano. Eu não acho que é um remake. Porque se, eu não sei se é feito de luz. Mas se você der zoom na sobrancelha do Kazuya, tá com os cabelinhos brancos. Tá, tá. Aqui, ó. Então, ah, mas isso aqui, isso aqui pode ser feito de luz também, não? Isso aqui? Então. Eu tô dando um zoom aqui, mas o reflexo começa depois. Então, pode ser que seja. Mas não me parece, entendeu? Esse, na sobrancelha dele aí E aí porra. se for se, se não for efeito de luz ele tá mais velho Aí é, tec, aí é um Tekken 8 ou Tekken Tag 2, 2 Cara, de 3. qualquer forma Mano, na moral, nossa, foda Foda tá merda velho Que da ah, hora os rumores, o o, os rumores aí Eram verdadeiros Tivemos é. coisa nova de Tekken aparecendo Tá vendo? <risos> os rumores eram verdadeiros ah, Agora meu filho, é esperançosamente Pro The Game Awards, né? <risos> e aí galera, o que, que vocês acharam Dessa novidade aí? Comentem no chat Comentem embaixo nos comentários também Eu Tô aproveitando pra gravar um vídeo aqui, claro E aí, vamos lá, mano Vamos seguindo com as novidades aí